Olá, lojista! Ah, e pra você que quer estar tá ligado e antenado nas redes sociais, divulgando a sua loja, o seu negócio, o local, o seu comércio, a primeira coisa que você tem que ter é uma página no Facebook. Se você tem dificuldade para criar uma página no Facebook, se liga nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer uma fanpage. Vamos lá? Primeira coisa, você tem que estar tá logado com o teu perfil do Facebook. Então, você vai na tua máquina, no teu computador, não no celular, tá? No computador. Loga com o teu perfil de pessoa física e lá na guia você vai pegar o link que está no material de apoio e vai colocar esse link na guia de qualquer navegador que você utilizar. O endereço que você vai digitar é facebookcom pages creation Você vai cair aqui em criar páginas. Na opção criar páginas você vai clicar em negócio ou marca e vai vir aqui e clicar em começar nesse campo você começa a preencher os dados da sua loja aqui com o nome da sua loja óbvio o nome da página vai ser o nome da sua loja vamos colocar aqui um exemplo minha loja na internet você escolhe a categoria pode ser moda por exemplo designer de moda estilo de mostra negócios local negócio local vai colocar o endereço da sua loja a cidade o estado o CEP o número de telefone da sua loja e clicar em continuar quando você clica em continuar ele vai direto já, praticamente sua página já está criada Que nós vamos pular, ele tem as opções de você já colocar o, já colocar a foto de capa e a foto do avatar da tua loja só que eu vou pular aqui pra gente ensinar vocês a fazer isso depois da, da, da página pronta até para você já aprender a mudar a hora que você quiser tá? Então, vamos pular aqui, vamos pular também adicionar a capa, pula adicionar a capa então tá beleza aí depois da tua página criada então agora vamos configurar começar a configurar é, a imagem, né? o layout, a cara da tua loja primeira coisa que a gente tem que mexer é aqui na foto do perfil da loja você vai passar o mouse em cima dessa imagenzinha de câmera que tem ali né? ele parece uma câmerazinha no quadradinho da lateral da sua página e ali você vai procurar dentro do seu computador onde está a imagem que você quer colocar você vai escolher carregar essa foto direto do seu computador tá? você vai buscar essa foto na sua máquina e de preferência utilizar uma logomarca usar a logomarca da sua loja aí, né? porém mesmo ele sendo quadrado ele vai aparecer só uma bola, um círculo então você vai conseguir ajustar dentro desse círculo a imagem que você quer colocar o quadrado, ele tem que ser no tamanho de 170 por 170 no mínimo, né? Ou para uma melhor resolução, ele 500 por 500 pixel. Você ajusta ali clicando na bolinha embaixo, você consegue arrastar tanto para frente como para trás, para você dar um zoom daí nessa imagem e até conseguir enquadrá-la dentro dessa bolinha de uma forma melhor disposta ali. Feito o ajuste ali, só você clicar em salvar e pronto a foto do perfil, a imagem do perfil da sua loja já está pronta e configurada na sua página o próximo passo agora é nós configurarmos então a capa do, da sua página para configurar a capa da sua página é o mesmo processo, você vai ali em adicionar uma capa na, no canto superior, superior esquerdo, nessa área cinza né? clicando ali em adicionar uma capa você também vai ter a opção de buscar essa imagem dentro de uma pasta que está no seu computador. E é, O que a gente sugere é que você coloque foto e imagem na capa. Não utilize, é, por exemplo, arte de panfleto ou alguma coisa nesse sentido. Até para você respeitar ali a regra dos 20% que o Facebook determina. Ele determina então que onde é lugar para imagem que você não utilize texto na imagem e no máximo 20% de texto onde é lugar de imagem e a capa é de um desses lugares então na capa do facebook, da sua página do facebook deve ter majoritariamente foto adequou arrastando para cima ou para baixo, para os lados você adequa ali qual área que você quer que apareça na sua capa e pronto, só clicar em salvar e está feita a configuração da capa do seu facebook também mas talvez você me pergunte, Rodrigo mas por que, que eu não posso ter um perfil pessoal para promover o meu negócio, primeira coisa e a pontual, é, primeiro porque essa é uma, pro, uma proibição prevista já no termo de uso do próprio Facebook, então o Facebook não permite que você faça isso, ele não permite que você use o teu perfil pessoal para divulgar o seu negócio, e se você cria um perfil é, pessoal para o seu negócio, com o nome do seu negócio, você corre um sério risco de ferir essas políticas, esses termos de uso do próprio Facebook e o Facebook, inclusive, derrubar esse perfil, você perder todo o trabalho que você teve para conseguir ter amigos aí dentro do seu perfil. A gente tem que entender que, assim como no mundo dos negócios, no Facebook é, também funciona da mesma forma. São dois mundos diferentes: o da pessoa física. E o da pessoa jurídica Então vamos usar essa analogia Para te explicar Então O perfil é para CPF E o, a página é para CNPJ Quando você tem o seu CPF Você tem direitos e deveres diferentes Você pode abrir conta no banco De forma diferente E tem acesso a documentos específicos quando você abre no CNPJ, a sua empresa tem uma outra conta diferente no banco, tem acesso a documentos diferentes e tem formas diferentes de atuar no mercado. No Facebook é a mesma coisa. Tem diferença entre perfil de pessoa física, de CPF e página Pessoa Jurídica, CNPJ. E aí que você criou agora essa página, você deve estar se perguntando, tá, mas e agora? Como eu vou fazer as pessoas curtirem a minha página, se tornarem fãs? E como eu vou me comunicar com essas pessoas mostrando tudo aquilo que eu estou colocando dentro da minha página de negócio, a página da minha loja? Aí que entra a grande sacada do negócio. Então, o que você coloca na sua página vai aparecer no feed de notícia das pessoas quando elas estiverem rodando e olhando ali o Facebook delas. O mais importante que você tem que entender é que a primeira coisa é que você tendo uma página da sua loja, você já dá uma cara mais profissional para o seu negócio na internet. É o primeiro caminho que você toma, a primeira atitude que você toma para começar a introduzir a sua loja no meio digital. E é lá que as pessoas vão encontrar informações sobre a sua loja, você consegue inclusive criar uma loja digital com catálogo digital de produtos que você oferece Dentro da sua página de Facebook, além de, na página, você conseguir ter mais de 5 mil fãs, diferente do que no perfil, no perfil você consegue ter só 5 mil amigos. Já na página você pode ter 10, 15, 20, 100 mil amigos. E uma do, um dos motivos principais de você ter uma página é a possibilidade da criação de uma conta de anúncio. Só que isso nós vamos conversar nas próximas aulas. Com essa conta de anúncio, você vai conseguir levar a informação, a sua propaganda para pessoas do seu bairro da sua cidade e dependendo do seu negócio para o Brasil inteiro. Além da criação da fanpage, você tem uma série de outras configurações, instalação de aplicativos, ferramentas que vão te ajudar muito na hora de criar audiência de mostrar para a sua audiência um produto de qualidade, conteúdo de qualidade, você consegue criar uma loja virtual na sua página, enfim, uma série de situações aí que vão te ajudar aí muito na hora de alavancar o seu negócio nas redes sociais, divulgar o seu comércio local utilizando as redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, já dá um like, se inscreve no nosso canal e fica ligadinho clicando no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Muito obrigado, eu sou Rodrigo Estudos e esse é o canal Clique logista. Vem com a gente!